então com a Ivana Hilgert. Falei certinho? Falou! Ah, que bom! Super prazer estar aqui contigo, Ivana. Uh, tenho certeza que o assunto que a gente vai conversar é um assunto uh, que coloca muitas questões na mesa, né? principalmente diante desse cenário de transformação de líderes. né? Então... Uh, a gente vai conversar sobre a liderança instintiva e a travessia profissional e os três instintos básicos. Então, uh, eu queria que tu contasse pra gente, né, o que são então esses três instintos básicos e por que que eles são tão, tão importantes hoje na liderança. Bom, bom dia, pessoal. Bom meio-dia, né? Porque são exatamente as <risos> 12 horas agora, né? então é um prazer poder estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho dessas minhas descobertas que elas na verdade elas começaram aproximadamente há uns 30 anos atrás né quando eu tinha lá meus 26 27 anos então né já já disse a minha idade né e aí ali já falou da senioridade então uh, eu uh, vou dizer assim eu comecei a me dar conta né uh, que a gente é regido por três instintos, tá? Esses instintos são o prover, né? Que ele tá ligado à nossa essência de sobrevivência. E se a gente for falar em pandemia, eu acho que foi o primeiro instinto que nos afetou quando a gente uh, teve que se voltar para dentro de casa para quarentena, né? O que, que eu vou fazer? como é que eu vou me proteger, como é que eu vou proteger as pessoas que eu gosto, né? aquela coisa maluca que teve, né? não só no Brasil, mas no mundo, de fazer reserva de papel higiênico, né? que parece uma coisa meio doida. Né? Então, é o, é o primeiro instinto. E aí, nós vamos uh, começando a ver assim, por exemplo, quando veio a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim para mim, tá, para só um pouquinho, vamos parar, vamos se organizar, vou voltar para mim, para ver assim, quais são as minhas necessidades. Tá? Então, qual o instinto que estava falando ali? É o instinto da sobrevivência. Né? Eu preciso estar bem para poder estar bem com os outros. Né? Aquela história da máscara né Do, quando, no avião. né Então, quando diz lá, primeiro coloque a máscara em si, para depois colocar a máscara nos outros. Tá? Bom, o segundo instinto... Foi aquele instinto que fez com que a gente fosse para fazer conexões, né? que é o instinto navegar, né? o instinto do relacionamento, foi aquele instinto que começou a mostrar para a gente assim, tá, com quem eu vou me conectar, né? quem são as pessoas que podem me dar suporte, né? quem são as pessoas que neste momento eu não quero que estejam junto comigo, aquela questão assim, vou... Desligar a TV, porque desligar a TV, o que eu estou ouvindo na TV está me angustiando, né? Então, foi fazer uma escolha de quem eu queria ter nas minhas relações. E o terceiro instinto, que é o instinto de transmissão, o instinto ligado à nossa energia sexual, né? Que é, uh, e, a, e com isso, né? O que, que eu vou fazer com tudo isso? que eu tô vivendo, né? Como eu vou levar para o mundo esses meus aprendizados? Tá? Bom, então deu para entender, então nós temos o um instinto, o primeiro instinto, o instinto de sobrevivência, metaforicamente ele pode ser representado por um esquilo, tá? Né? O esquilo guarda no inverno, no verão para poder ter no inverno. O segundo instinto é o instinto de relacionamento que ele pode ser representado pelos macacos, né? Por quê? Porque os macacos vivem em comunidade. E o terceiro instinto, ele é representado por um pavão, né? Pode ser metaforicamente, por quê? Porque o pavão faz o quê? Ele mostra o colorido dele para quê? Para atrair a sua fêmea, né? E poder fazer a perpetuação do negócio. Então se a gente for levar isso para nossa carreira, tá? vamos pensar assim, o prover é como eu me preparo para enfrentar tudo isso que vem. O navegar é com quem eu me relaciono tá? e o transmitir é o que eu vou levar para esse mundo, o que eu vou levar para as pessoas, como eu quero impactar. Né? e o que, que eu quero deixar, que aí eu pego o gancho da Thaís, que seria o legado. Né? Então, são três bolinhas, né, como se fosse uma labarista que eu tenho que estar tá administrando ela. Por quê? Porque se eu ficar fixa numa só, como, tanto na carreira como na liderança, eu vou usar uma metáfora uh, da festa, tá? para vocês poderem entender. Então, a pessoa que é fixada, né, ah, eu só quero prover. É aquela pessoa que vai ter que organizar uma festa e ela diz assim: deixa comigo. Né? E ela pensa desde uh, quem vai fazer a limpeza, o lugar, tudo, e ela faz isso tudo sozinha. Tá? Vocês já viram líderes fazerem isso? Vocês conhecem alguém? Né? E aí o que, que acontece? Chega na hora da festa, ela está cansada, ela aproveita a festa. Não, ela não aproveita a festa. Aí o navegador puro, ou de relacionamento puro, ele faz o quê? Ele chega na festa, todo lindo e maravilhoso, ou toda linda e maravilhosa, chega para curtir a festa. Ele chega e começa a receber as pessoas. Né? Recebe as pessoas, e aí o que, que acontece? Ele circula, ele faz conexões, né? e ele faz o ele vai ficar na festa até quando ele vê que as pessoas estão indo embora. Ele talvez seja o último a sair. Diferente do provedor, que ele é o último a sair, mas ele fica lá para quê? Ele não fica para se despedir das pessoas. Ele fica lá para contar quantas garrafas foram usadas. quanta bebida tem que pagar. Ele fica lá para pagar a conta, tá? E aí vocês vão me perguntar: "Eu transmissor, o pavão, né? Quando eu entrei em contato com essa metáfora, eu disse assim, eu não quero ser um pavão. Não quero ser pavão, né? Porque quando a gente fala em pavão, as pessoas, a primeira impressão que vem é o quê? Que é um arrogante, que se acha, né? Então, esse é o, o grande instinto que eu, pessoalmente, estou tendo que também desenvolver, né? Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer esse papel. Então o que, que acontece? O, o, o instinto, o, o, a pessoa que, que tem esse mais desenvolvido, ele chega para a festa de que forma? Ele entra na festa quando a festa já começou, só que ele vai para a festa com um objetivo. E ele vai no objetivo dele, ele faz aquilo que ele tem que fazer e ele sai no meio da festa a francesa. As pessoas viram ele chegar, mas eles, as pessoas não viram ele sair. E ele cumpriu o objetivo dele. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente não precisa ser nenhum nem outro. Nós temos é que tentar descobrir qual é o nosso estilo instintivo que mais bate, porque todos nós o temos, né? todos nós temos eles dentro de nós, e a gente tem que aprender a descobrir para ver o quê? Qual que eu vou tirar, né? da minha uh, bolsa de recursos para poder estar tá atuando no melhor. E nós vamos sempre ter um que é um pouquinho mais uh, deficiente. E esse, esse é o que a gente precisa desenvolver. Não sei se eu consegui, uh, Fran, trazer um pouquinho... Ficou super claro, ainda mais com esses exemplos que tu trouxe. Uh, uh -huh. E eu fiquei pensando, né? Eu acho que... Uh, será que dá para ter os três estilos juntos e, e utilizar um pouco de cada um? Dependendo do com momento? Ser, uh, como é que a gente E como é que eles podem, então, uh, se conectar né, uh -huh. e, e, e ajudar na construção, então, desse mundo hoje que está tão incerto e que a gente precisa desses três estilos para conseguir sobreviver? Bom, como liderança, né, o que, que a gente tem que fazer? Uh, primeiro a gente tem que ver qual é onde a gente tem mais recurso. Então, por exemplo, eu tenho um recurso maior, que é o meu instinto de prover. Né? Então, eu sou uma provedora, né? eu tenho esse instinto materno muito acentuado, então, eu gosto de proteger as pessoas. Não é à toa né? que eu sou psicóloga e coach, né? então, E aí, o que, que é? Só que tem um probleminha se eu não me antenar, eu vou proteger tanto, eu vou enfiar tanto as pessoas embaixo da minha asa, que eu não vou desenvolver elas. Né? E aí o que, que vem? O meu instinto transmissor, né? o meu pavão tem que aparecer para dizer assim, para aí, só um pouquinho. né? Tu vai querer ser né? a rainha da cocada, vai querer proteger todo mundo. E se tu não existir? Então, por exemplo, com uma liderança hoje, né quando a gente vai para um home office, se eu tinha um estilo de liderança com o meu grupo muito protetor, o que, que acontece? Eles ficam extremamente dependentes dessa liderança. Eles não vão conseguir andar. E se a gente levar isso também para a nossa vida pessoal, porque eu gosto sempre de permear pela vida pessoal, uma das coisas que é, se a gente é uma líder... Dentro da nossa casa, muito protetora, a gente desenvolve a, de, a de, independência dos nossos filhos, né? Do nosso marido, né? E aí a gente fica lá reclamando, ah, porque ninguém me ajuda, né? Certo? E aí, então, assim, eu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me dar conta qual, insti qual instinto é o que mais bate em mim, para depois eu poder ver, assim, bom. Se eu sou super protetora, quando eu largo mão, o que, que acontece com os meus liderados? Eles vão dizer, a mãe está me abandonando. Então, eu tenho que entrar com um diálogo? Eu tenho que entrar com uma conversa? Eu tenho que dizer para o meu liderado, olha, né, eu fui durante um tempo protetora e estou vendo que isso te impediu de você desenvolver. Né? Ser humilde para reconhecer. Uh, que tu não foi o melhor líder naquele momento. Tá? E aí, a partir daí, né, tu poderia ver assim. E, aí, e, e tem uma outra coisa incrível, assim, que agora uh, eu estava pensando aqui: é que se tu faz esse olhar para ti, tu consegue fazer esse olhar para a tua equipe também, e aí tu vai ver na equipe quem são os complementares, que essa é a outra questão da liderança. Né? Por que, que o líder tem que lhe segurar os pratinhos todo na mão dele? Por que, que ele não pode poder enxergar dentro da sua equipe quem, quem o complementa? Então provavelmente dentro de uma equipe vai ter aquele que é o cara do relacionamento. Né? Se eu não sou tão bom no relacionamento, eu sou mais dos números, né? porque tem uma outra coisa. O, o, o transmissor ele é do cálculo, ele é do raciocínio, ele é do planejamento, ele é do projeto. E a gente tem essa pessoa dentro da equipe, então o que eu tenho que fazer como liderança? E aí é que está a grande questão do autoconhecimento. Na medida em que eu me conheço e que eu sei onde é que eu tô, pisando mais, ou em que desses três instintos eu funciono mais, ou ele me é mais confortável, eu tenho que aprender a olhar quem é que são as pessoas que vão fazer e que vão poder estar comigo nesse, nesse processo. Então, então, na verdade, é possível? se tu não... Desculpa, não é pode só possível a... Não é só possível, é necessário. Tá? Né? Então, Mas se tu passa... não é um líder com todas essas habilidades, talvez a equipe possa complementar para ter Perfeito. todos os instintos e prosperar. Acho que foi isso, né? É, foi, é isso aí. Perfeito. Legal. E qual tu acha que são os alertas que esses instintos podem nos ajudar para uma prática de uma liderança compassiva? né, Daquele Bom. líder que às vezes não tem uh, tão desenvolvido isso, em, em algum dos três hum. instintos. Bom, a primeira coisa, né, para é fazer a tua autoescuta, tá? que passa pelo processo de autoconhecimento. Uh, hoje eu diria e eu já diria isso antes do covid, mas hoje de hoje em diante, uma liderança que não trabalhar, que não estiver alerta para se conhecer e para realmente admitir naquilo que ele é bom e o que ele não é tão bom porque antigamente a gente trabalhava naquilo que a gente não era tão bom. Hoje, nós, por exemplo, principalmente nos processos de coaching, o que, que tem que se fazer? É trabalhar no que tu é bom e ajudar a pessoa a pensar em quem é a rede de ajuda dela para aquilo que ela não é tão boa. Que é aquilo que a gente chama de complementar. Né? Então, para mim, a base para uma liderança compassiva, a primeira coisa é autoconhecimento. Né? A segunda coisa é autocompaixão. Eu não preciso ser bom em tudo. Né? Eu tenho que entender aquilo que não é o meu DNA para poder estar tá olhando quem são as pessoas que vão estar tá comigo nessa, nessa caminhada. Tá? Bom, a terceira coisa, peça ajuda. Né? Pedir ajuda não é crime. Tá? Pedir ajuda demonstra... Tu tem humildade suficiente de poder dizer, olha, eu não sou bom em tudo. E, e o que, que eu tenho visto? Quando as pessoas pedem ajuda para sua própria equipe, a tua liderança ela fica, ela é exponencial. Por quê? Porque aumenta o nível de confiança. Né? Que se tu não se, se, a, se a tua equipe não confia em ti, né? tu vai ficar sozinha. Tu vai ser a, primeira, a pessoa lá que vai fazer a festa sozinha e, e não vai ter ninguém que vai vir e te dizer, olha, tô vendo que tu tá sobrecarregada. E aí e eu vejo algumas lideranças, né, que são líderes uh, que tem muito prover forte, que dizem assim, não, não, não precisa. E aí o que, que eu faço? Eu jogo um balde de água fria né, nessa pessoa que tá ali querendo oferecer ajuda. Tá? Segundo, te, uh, quarto, tenha paciência muita paciência porque ninguém muda de um dia para o outro e eu tive, fiz uma experiência pessoal agora nesse na minha quarentena porque eu sempre quis fazer pão de fermentação natural né E aí eu tive que criar meu fermento e aí o que que eu fazia eu queria que o fermento ficasse pronto em três dias e ele não fica pronto em três dias outra coisa o fermento natural dependendo da farinha e do, e do ambiente ele vai precisar mais de alimento então, precisa pôr mais farinha e mais água. Para ele, é o quinto dia tá pronto para poder fazer o teu pão. Então, isso me mostrou que para mim ser um bom líder, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que alimentar o meu autoconhecimento e o meu grupo. Eu tenho que uh, esperar o tempo de cada coisa. Porque o meu tempo é diferente do tempo do outro. E eu só faço isso se eu tiver a minha escuta aberta se eu tiver a possibilidade de conversar com as pessoas, né? se eu for um líder interdependente, se eu for um líder que eu não me basto, e que eu sei que para fazer uma liderança compassiva, uma liderança que vai fazer com que o mundo seja diferente, é através das outras pessoas. Tá? E contemple a vida, desligue o piloto automático, eu tenho ouvido, ouvido muito falar sobre observe a natureza, né? A natureza tem nos dado coisas tão lindas. E, e eu pessoalmente, né, eu, eu descobri a minha janela uh, aproximadamente há uns 10 anos. e Eu moro no mesmo lugar há 23 anos. Né? Eu até tenho no Instagram uma... Um arroba olhares da minha janela, onde eu bato a foto do, do meu amanhecer e geralmente eu ponho uma frase. Eu aprendi que essa é a minha meditação, né? Que seria a última uh, sugestão que eu daria: é pare, observe, né? Se dê um tempo, tá? Porque às vezes a gente liga o piloto automático e a gente não respira, né? E se a gente não respira, a gente não pensa. E se a gente não pensa, a gente toma as decisões uh, não tão boas. Né? A gente não olha para o lado e pergunta, ah, quem pode me ajudar? Então, né, na verdade, eu acho que seriam essas... Deixa eu ver se eu, eu, eu fiz uma colinha aqui, né, se eu não esqueci de nada. Né? Ah, e por último, né? Uh, tudo que não é registrado não é visto então escreva aquilo que você deseja para a sua vida né? a gente tem uma mania de querer guardar tudo aqui dentro né? e registrar é uma forma também da gente estar tá se comprometendo com aquela mudança que a gente quer fazer na gente uh, então não sei se Fran teria mais alguma pergunta se alguém nossa que aula possível. Ivana que aula <risos> Muito obrigada, foi eu que agradeço. muito inspirador, de verdade. Obrigada, obrigada por compartilhar que com a gente, obrigada uhum. por estar presente, e foi muito bom te ter aqui conosco. Então tá, muito obrigada.